Gente, por que vocês estão aí ainda, gás? Boa, mais um, mais um. Boa, vai vir banana, vai vir banana. Não é, não é, é atrasado. Planta, rapaziada, planta, rapaziada. Boa. <risos> Essa patente aí, a cá cruzada aí. Você viu? Nossa. Aqui, ah. ah, não vem não, não vem não Isso aí, que bando de é mal ladrão De leão, mano importante ganhar, a Quem matou não importa Pô, vamos acelerar essa B aí de novo, mano Tem Mac 10 aqui Vamos molar o um carro lá, bora aqui na... Eu faço na Eu faço da corremão, velho lá. Eu Mas faço, vamos sem faço, dó faço, os 5, mano Mas, Só, só vai pulando mano. Mac 10, Vai, vai, sem dó, sem dó Vai, na smoke ah. Nossa, deu ruim, deu ruim, deu ruim Pego, meu Deus. Login, esse da Crab tá Isso muito chitável, é mano. Sério, Sério. Tá sem limite, O cara Luguin. do tapete ele deu um straight de bala. Meu Deus. Nossa. Aí fodeu hein? Onde, onde, onde que tá o O cara da. Sei não, mano. Não entrei no bombe ainda. Uhum. Nossa. A já começou! Precisamos de alguns disparos! apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha, esta granada pode acabar com esta partida! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições?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 No meio da smoke. Caralho. 7.50 DDT. DDT. My in throwing smoke. Throwing fire. onde? Gente, treida, tripa, tripa, tripa, tripa, tripa. Mano, o tipo, não é? Não é? já bateu o cara. O cara tá morto. banana. Faz na banana e fez. Chega a ser 4. Flashbang out Uma bala vindo 3D Show, mano. mano. Boa spin. três. long. Pego, Pega no BTT mano. Imocada, imocada. Só vai B, só vai B, bora. Briga. Olha lá onde, olha lá. Onde, Nossa, que eu gru, tô... ouvi essa aí, mano. <risos> oh, been planted. CT, CT. ct, é ct. 2 CT, 2 CT. Um tá caixão já. Dois, miado, miado, miado. Ruxando o CT agora, vai passar agora. Ah, tá ganho. Pode vazar, pode vazar. Já caí, Morrendo de graça pra mim, velho. <risos> Mais um que os caras estão xingando de cheater. É que essa Smoke jogar lá na B. Ganha. É. Você viu ele lá, né? Vi, vi, vi, vi. Ah! Porra! Nossa, mano, quase que a bala pega. pega. pega dois. O cara caiu certinho no beijo da Smoke, <risos> mano. Biblioteca. Cuidado do Xuxa aí. Então tá fechado. É o do campo, velho. O tapete ele tá olhando, o grudinho. Xuxa. Xuxa, xuxa alto. Carroça, carroça xuxa. Pode jogar. Deixa eu passar. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai, vai perder, vai, perder. vai <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Nem avança, gente. Ei, como não? MF. Vários. Voltou B, voltou B, voltou b, b, b, b. Tudo bem, tudo bem. Pode ir. Nossa. Isso, vai. É Nossa. Não. É um Ixi. bomb, um CT e um ca... Viu que o da Cueba dá a ca... a, a, a, a certinha? É verdade, né, mano? Viu? Olha você tem um triple. Como que ele sabia disso? Uhum. Cheatado. Olha lá, ó. Oh, não! Viu? Oi! <risos> da Cueba pode oh, estar cheatado, hein, mano? Nossa, nesse jogo ele tá matando muito, velho. Ele, ele não tá tava cheatado. matando antes. Ele tá muito cheatado. Quer perguntar? No, no último não, round. No não, último não round. Certeza, eu tenho certeza que tá cheatado. Caralho, que cara, mano. Eu vou ficar de olho nele. Tô voltando no meio, B, então. Tá? Voltar no B, voltar no B. Tato. Tem um peixe aí na base. Já tá, tá peixe, Tá peixe, tá peixe, tá peixe. Tato. Boa! Vai, é vai que eu dou banana na banana. Ainda prefere é banana a tá Tem um cara banana. Esquerda banana. Jogando. Esquerda Esquerda, banana. esquerda, esquerda banana. Matou. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um. Mais um. No, no piruzinho. No piruzinho da banana. É isso. Botando meu nome. Bora. É um 18 madura. de life. Para de comprar, cara. Vai, gente, vai bom, Caralho, mano, era reco seco, mano. É que até 20. Mas então vai chegar Vai Groot, ganha pra nós então, vai, Groot. SMP9, de boa. É banana, vai. O Groot vai ganhar, mano. É isso. Eu confio, eu confio. Vai, vai, vamos, Groot. A smoke vai acabar. Vai, vai, vai. Tem um, tem um Tavares, tem um Tavares. É nosso, é nosso. Base não, um não, não, não. Alp, base e um meio. Alp, base e um meio. Caverna e MF no problema. MF. Peguei! Mais um aí, mais, mais um, um aí! Meio. Ah, tá ganhando é, MF. É, é, é. Nossa! Ah, não, mano. Achei que esse round, velho. Ganhou. E voltou, mano. Nossa, voltou. Comeu a mente dele. O tá de rato ainda, velho. Vou gritar, Rato, vai ser rato, rato, rato, rato. É rato. Não, vai voltar o tapete. Não ele já teria hum. morrido por rato. Não? Um, dois, três, e? Nossa! É o que? É o que? <risos> é o que? É o que? O Groot sabe, o Groot sabe o que ele faz. Ele é o Jamie, realmente. Oh, hey, caralho. Jamie bro. time. Cala a boca, seu merda. Eu que matei 357 ali, eu sou filha da mãe. E aí, cara. <risos> <guys, risos> o, o prazerzão jogar com vocês aí. Que foi, foi é né, nóis, mano. Cara. Valeu, boa prova, moleque. Aí. Tá muito bom. Tá muito junto.